Olá, tudo bem? Nós estamos de volta hoje aqui no nosso canal Construção Civil Fatos e Mitos e viemos conversar com o engenheiro eletricista Brasil Alvim Versosa. Nós viemos falar sobre um assunto importante hoje em dia, que é a questão dos geradores de energia. Principalmente considerando que nós estamos vivendo num momento em que a energia no planeta é, é pouca para tanta gente precisando consumir. Como é que você, como engenheiro, vê a importância dos geradores nesse contexto? Brasil. O gerador de emergência, lógico, ele tem diversas funções em lógica. Gerar energia Sim. é a principal função. Sim. É, mas ele pode ser concebido para é, gerar energia numa situação emergencial, Sim. onde Sim. A, a concessionária falta com energia, ele ah. assume então o suprimento de energia, Perfeito. ou então um gerador que vai servir como uma fonte realmente de energia no momento que a energia é mais cara, para você ter uma redução no ah, custo da interessante. tua Interessante, como é que funciona essa então, questão? Então, o que acontece? O